Hey, hey, Data TV! Seja bem-vindo a mais um vídeo de sobre o Pinguim. E hoje, gente, eu aqui no Super Clube Pinguim. A gente tá no servidor Yeti pra mostrar a festa. Operação Blackwater. O que está acontecendo agora? Eu acho que tá acontecendo, né? Porque esse Super Clube Pinguim é todo doido. O bagulho é todo doido. E tá acontecendo mesmo, confirmado. É suficiente. Rock e eu tenho que diminuir o volume. Gente, tava muito alto. Não sei se. Vamos perceber, mas estava muito alto. É suficiente, rocks. Rock suportou sua loucura, uma base não luna... dá. Ah, tá bom, diretor, não quero ouvir. Tá em espanhol ainda para mim traduzir, vai ser pior ainda, porque o servidor português. Ó, oh, louco, que lindo. Gostoso. Desculpa. Gostei demais, gente. Operação Apagão. Aqui causa elemental. Seguinte. Operação blackout 2. Eu acho que já aconteceu a operação Black né? Só tá, que, é que eu tenho que fazer. Ah, eu gosto de mexer quando eu converso, entendeu gente? porque eu tô me mexendo. Num vídeo que eu gravei dos códigos, que foi antes, um minuto antes desse. Aqui, então, o que vamos fazer? Olha tá diferente, olha isso. Já vou aqui, Tá, o que eu posso fazer? Eu quero fazer as missões, mas eu não sei fazer as missões, esse é o problema. Eu só vim mostrar aqui pra vocês o que tá acontecendo, pra vocês virem jogar. Eu não sei se talvez eu traga as missões, porque eu também não sei resolver. Eu vou assistir o Diabo. Diabo aí. É, só tô fazendo a referência no Diabo com os vídeos. O Diabo é um YouTube espanhol também. Ou a gente, ou a gente. Ai, tá tudo tela preta, tá tudo. O bagulho tá louco, ela fez o bagulho louco. Tá tudo sobre a neve. É porque a gente já vai ver na sala. Servidor e Ed, deixa eu ver o dojo. O dojo deve estar tá normal. Ô louco! Tá cheio de, de larva! Cadê o iceberg? O iceberg afundou. Pronto, agora que acabou. É, Esse aqui é a mina. Esse aqui é a praia. Eu quero saber onde trapa tá a praia do farol, entendeu gente? Sumiu. Aqui, ó, tá coberto de água. Ó meu nome, gente. Meu nome também eu personalizei. Tá todo laranja. É... Aí eu já quero fazer outro vídeo. Como personalizar o nome no o Pinguim. Eu acho que eu já posso fazer nesse vídeo, né? Vocês vêm aqui. Eu já esqueci onde. Personalizador é Ai, esqueci gente é aqui nome vou escolher uma cor e assim querer eu cliquei aí ele vai sair a ah, você clica aqui na, na bola eu vou querer um verde é essa aqui ficou bom pronto aí eu confirmo em mudanças eu posso mudar outra é ele sai não sei porque isso gente ele já tá confirmado eu acho que eu vou colocar como eu coloquei preto eu acho que eu não eu coloquei verde né então eu acho que é melhor um preto e meu no... e meu nome eu vou mudar também porque tá todo laranja eu também vou mudar meu nome que eu vou colocar um ciano Impostor e eu vou... Deixa eu ver... Eu acho que eu vou colocar preto também... Ao redor dos nomes. Não, vou colocar é, um verde. Não, amarelo. Meu Deus do céu. É pra ser rápido, gente. Agora... Agora dá pra ler meu nome direito. Olá, galera. Aí, agora ficou ótimo. Gostei, dá pra ver o que eu digo. Legível. E para onde vamos, né, gente? para onde vamos aqui? Acampamento Ó, oh, tem um acampamento O que a gente faz aqui? Dá pra clicar Aqui, mas... Vindo em breve Legal que eu do espanhol né? Mas tá em inglês ali Então que é o que eu quero fazer? Eu quero tentar Fazer as missões Só que eu não sei como fazer Centro de Esqui Misericórdia Não, não quero jogar não, acho que é aqui, gente Unir a Rock, unir a E.P.F. Rebelde e usar métodos extravagantes e pouco convencional para salvar a ilha Unir a E.P.F. Internacional para combater com a melhor tecnologia e ordem contra a, a ditadura de, de Ebers Ó, vou fazer Mamãe Mandou Mamãe Mandou, eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui foi na Tia Ártica que por isso eu vou escolher o Rock <risos> Desculpa, mamãe Vamos iniciar a operação Lembrando que não vai ter vídeo sequenciado Porque vamos aí fazer Desculpa, Rock, eu te escolhi, mas eu não quero ler A mamãe disse pra mim escolher a Tia Ártica porque... Mas eu escolhi você Você temoso Olá Olá uhum, Entendi tudo Vou clicar de novo pra ver quem é isso aqui? É o rock? Tá, o que, é que eu tenho que fazer, José? Porque o servidor português não funciona Pra mim ler esse bagulho aqui em espanhol Equipar Escava três pontos de destino Da... De La zona rosca Rosca E consegui pedaço de esmeralda Logo, colocar na mina Equipar Eu equipei eu já equipei. Então vamos pra... É, qual é o lado de la lá, rosca? Será que é aqui? Vai. Não é pra dançar não, José. Ah, eu esqueci que tem que... Estar pelada, né? Pra fazer isso. Tô com óculos. Eu não quero perder meu estilo. Vai, vamos ver. Deixa eu beber a água aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai! Tá, eu acho que não é aqui, porque demorou demais Então pressa Eu acho que é aqui Porque eu vi uns vídeos Então eu acho que é por aqui Então eu vou fazer assim, vou dar um pause Acho que é melhor dar um pause, né gente Não, enquanto isso Eu posso conversar um pouquinho com vocês Um minuto de conversa Sobre os inscritos que eu não estou conseguindo Nesse tempo Que eu estou sem, sem enviar nada eu não consegui nenhum inscrito, gente Eu consegui, mas eu perco Então pra vocês me ajudarem a compartilhar, por favor Eu acho que o canal não vai pra frente, entendeu, gente? Eu tô muito decepcionado Ó, <risos> oh, tem gente cavando aqui, então é por aqui Será que aqui, eu acho que rosca é pedra Quer ver que é pedra? Porque eu não entendi Gente, como faz isso? Eu disse que eu não sei fazer as missões, gente Eu vou dar um pausa aqui e depois eu vou voltar Gente, depois de muito tempo aqui, né? Cinco minutos, apareceu isso aqui da minha tela Do nada 100% apareceu então eu acho que eu já completei Tipo, você tem que taladrar, escavar aqui, ó Ai, nem é aqui não, é aqui <risos> Então você tem que fazer isso Agora tem que completar o bagulho aqui Ah, muito fácil, né gente? Eu que sou burro <risos> Dá pra saber que esse daqui é a beira do bagulho Ei, hey, ei hey! Não quero ler Desculpa, se tivesse português eu até leria é diferente. Agora o que, que eu faço? Equipar. Cruzar o labirinto da la pedra para regatar o profissional. Ai, ah, essa agora, José. Eu tenho que eu tenho que me equipar, né? Ah, eu nem mostrei os itens que eu peguei, né? Dos códigos. Equipa. Bora, meu filho, equipa. Calma, José Tá, não tá equipando Vou procurar aqui Ah, esse labirinto aqui é um inferno Diabo, diabo, é, se você ver lá no canal do diabo Gente, o diabo cansou Tanto que começou a cantar o, a, a intro do Naruto em espanhol Que isso aqui gente? Vou dar pause Pra ver se eu consigo Ó, oh, gente, eu me equipei Acho que só dá pra equipar um por um eu me equipei com a lanterna Com o lampião E pra tentar sair do labirinto Ou seja, é muito estressante Esse labirinto aqui Tá, eu tenho que andar pela Pela plataforma cinza E tipo assim, eu assisti o vídeo Mas eu não vi aonde é que é pra sair Acho que eu tenho que tentar aqui Até conseguir Ah, eu voltei, eu acho Calma, tem então é pra esse lado, né, José? Eu clico no mapa e vai, eu sei que vai ser uma confusão isso aqui. Olá, eu já tava aqui, não é? Eu já tava aqui, Olha O nome nome dessas pessoas aparecendo. Eu acho que não é aqui, né, gente. E olha os emojis que legal, gente. Os de urso. Sempre que eu ri, tem nada pra rir. José Eu acho que eu não vou conseguir, gente Então eu vou encerrar o vídeo Porque... Ah, ele tá triste, né? Ele também tá triste Donde onde salimos? Vou dar um de diabo aqui e começar a cantar Entro no darudo em português Mas é, procurando um caminho Como é que eu entro do maluco? Sem ideia Eu também que estou gabando um vídeo não me sei como agu isso. Eu coloquei o ao invés de Jo, é gente, vai ser difícil. É, Eu não sei fazer. Aqueles que é por aqui Vou assistir o diabo Parente Há um minuto Atorei Ó, oh, aqui tem uma saída, né? Acho que é por aqui, né? Ó aqui, gente, eu vim por outro lugar aqui, hein? Ah, não <risos> Ai, eu sei que eu não vou conseguir Os minutos do vídeo não vai deixar Ó, oh, eu saí em outro lugar aqui, ó Ou então eu vou ter que dar pausa Pra tentar Se eu não vou querer ver nessa loucura aqui, né Ai, ah, eu, eu já tô Ficando Escurofóbico, gente, porque tá muito escuro Eu não consigo ver nada aí ah, eu, eu tô ficando bem, não Entendeu? Eu não tô bem, eu não sei como eu vou sair daqui Eu tô muito nervoso Porque, tipo, gente Isso aqui não pode acontecer, gente Que olha o que o Arbit fez Que Isso aqui é muita coisa de malvado, entendeu? Como é que coloca isso? As, as crianças que tem 20 anos, como é que vai jogar isso? É isso que eu não entendo, gente da equipe do super clube pinguim porque quem tem 17 anos de 20 anos é jogar esse jogo aqui é muito ir para as memórias dele eu tô rodeando em círculo né porque eu estou rodeando em círculo ah, eu tava tentando me distrair falando essas coisas para ver se eu consigo sair mas eu não creio que o tempo do limite do vídeo não vai dar. Eu dou pausa aqui, eu não vou continuar. Eu vou dar pausa pra ver se eu consigo. Vou ver um tutorial no YouTube, tá beleza, gente? Então eu volto com vocês daqui a pouco. Acontecendo nada aqui, gente. Não tá acontecendo nada. Espero que eu possa assistir o vídeo dele sem ter problema, né? Tá, vamos por aqui. Vai, meu filho, vai correndo. Vai é correndo que eu tô quase morrendo aqui nesse labirinto Tá muito calor Vai por aqui Agora vamos ver de novo É assim, é um vídeo dentro do outro vídeo Que eu sou sou muito ruim de saber Tá, gente, eu vou fingir aqui Que é eu que tô sabendo de tudo E tô fazendo sozinho Não vou mostrar o vídeo que eu tô assistindo agora eu Vou fingir que sou eu Né, ó, gente, eu sei é o caminho Olha que legal Caminho, Caminho Vou esquecer a intro da música Naruto hein? Como é que é? Nananana. Vou fazer um remake com aquele vídeo do diabo. Eu acho que esse aqui é aqui É eu acertei gente, eu sou miserável demais Que labirinto sufocante gente Mas como eu sou Caminho né Imagine gente Se eu nem soubesse o caminho desse labirinto aqui Eu estaria perdido Até com o vídeo gente Eu consegui me perder ou seja, eu tô aqui todo errado Eu não acredito, gente Eu vou ter que ter que desistir Eu não consigo Eu morri, eu morri nesse, nesse labirinto aqui Eu ia morrer, né? Não, não iria saber Como? O que tá é acontecendo aqui, gente? Tá, eu voltei a descobrir, eu acho eu, ué, não tava gravando eu disse, eu, O que seria de mim se eu não soubesse comigo? Quer dizer, eu vim daqui, ó Daqui Eu apareci aqui, né Aí eu vim daqui e fui aqui Não sei se vocês me entenderam Tá, gente, eu acho que agora falta pouco A gente tá na metade A gente vai conseguir sair daqui Tá, tudo certo Tem um tapete voador ali nem vi, não quero saber, eu quero sair daqui. Corre, Berg. Agora seguir direto novamente. Eu não quero saber o que tem ao redor. Não quero saber eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo do que pode encontrar no escuro, né, gente? Essa daqui foi, é complicada. Fica um pouco complicado que a gente tem que chegar lá em cima. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos para a última, eu acho que é a última, certo? Gente, era, era a última. Vou ganhar um selo. Cadê meu selo? Resolvendo os secretos. Que Legaron ontem raios a gente necessita que sua seu e sua ao puffer. Se que eu para emplazar, Pero não lobaremos sua energia. Estarei a salvo. Não foi nada. Bom, é... tem que ligar aqui, né? E passa... Hum... Táticas secretas Essa aqui é boa Ó, a primeira foi fácil, a segunda também Tem tempo, gente Ah, essa aqui É... fácil Ok Que fácil Muito fácil Tá, é, é claro que era complicado aquela, mas nem né, a gente consegue resolver. O meu tempo é, é nível 5 de. Hum, essa daqui é interessante, gente. Porque.. Ah, eu posso mover a chave. Ah não, essa daqui não é interessante não. Hum, eu acho que essa aqui acho que vai ser, hein? Olha. Já tô me abandonando, não pode virar já pro lado É, essa daqui foi a que eu mais demorei, agora a última... É, a última eu já suspeitava O que eu preciso fazer, né gente, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, gente, minha mente é muito boa pra isso eu tava muito pressão nisso. O que, que eu faço agora? Será que eu terminei? Sim, eu quero adoptar. É... Quero exponer um nome pro puff. Eu quero, mas assim, eu vou colocar o nome de um inscrito que assiste meus vídeos bastante, mas eu não sei qual inscrito assiste. Então eu vou colocar de. De ruim. pronto, gente. Esse eu acho que eu terminei. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu demorei bastante. É. Esse é o vídeo, tá muito grande. Eu espero que vocês assiste Se você já assistiu aqui até o final, comenta. Raios! Raios! Então é isso, 20 minutos. A gente acaba. Deixa eu ver o meu zinto aqui que eu tenho. Ó, eu ganhei todo em código esses daqui.